Este aqui é o um uniforme HBT-P41, o um modelo de uniforme utilizado pelos fuzileiros navais norte-americanos na campanha do Pacífico. No final da década de 30, os Estados Unidos reconheceu a necessidade de desenvolver um uniforme que fosse mais prático e que tivesse uma coloração mais adequada às operações. Foi assim que em 1941 surgiu o padrão de uniforme HBT. O HBT-P41 era a versão do HBT utilizada pelos fuzileiros navais norte-americanos. Ele inicialmente foi concebido no formato de macacão, só que como ele era pouquíssimo prático, rapidamente desenvolveram um uniforme do tipo de duas peças, que era composto de blusa e calça. Uma versão idêntica a essa, porém camuflada, também foi desenvolvida, e ela era chamada de P42. Inclusive, essa camuflagem era dupla face, ou seja, ela possuía dois lados, você podia usá-la do avesso, dependendo da tonalidade da camuflagem que precisasse. O padrão marrom era indicado para praias, e o padrão verde era indicado para operações dentro de floresta.